Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias Nesta quarta-feira, dia 20 de julho de 2022 A partir de agora, eu e você, você e eu aqui levando informações precisas da nossa região metropolitana de Campinas Piracicaba do Brasil do Mundo, de Santa Bárbara do Oeste E você, claro, pode participar aqui junto com a gente Enviando áudio, vídeos, imagens para o nosso WhatsApp, denúncias, flagrantes do seu bairro, da sua rua. Esse é o número 997-82-4426, tá certo minha gente? É isso aí, vai se inscrever no nosso canal, compartilhem a edição de hoje, né? E mais do que nunca você é, interage aqui junto com a gente no portal SB Notícias, tá certo? Se inscreva, clique no sininho, fique à vontade. Bom, vamos em frente que atrás está cheio de gente, meu povo. Um homem morreu atropelado por um caminhão ontem pela manhã aqui em Santa Bárbara do Oeste. Hein? Que tragédia, meu Deus do céu. Rodovia Luiz de Queiroz, SP-304, ali nas proximidades do bairro Sartori. Vítima identificada é como sendo Robson Mirandola, conhecido como Nequinha, né? Ele, aliás, ele morava em Americana. E ele era é, goleiro do clube Flamengo, lá de Americana. Era comerciante e eu quero aqui é, também é, deixar aqui as minhas condolências à nossa querida à Débora, né? À Débora, que Deus é, possa confortar o seu coração. Bom, vamos lá, seguindo aqui com o Jornal da TV, SB é, Notícias... Nesta super, super, super manhã de terça-feira, de quarta-feira, perdão Olha, é, imagina você aí dentro né, do, do hospital e de repente você recebe uma mensagem Dizendo que você teria que comprar uns medicamentos Porque é para salvar a vida né, do, do, do seu familiar, do seu ente querido Pois é, foi isso que aconteceu com uma pessoa, um paciente né, a uma senhora de 81 anos né, O seu é, filho, é isso? Né, ele estaria é, em casa Recebeu uma mensagem pelo WhatsApp né, Essa familiar, essa paciente Estaria no hospital Unimed Na cidade de Americana E aí é, eles receberam esse WhatsApp É um golpista na realidade Um médico se identificando como o doutor Tiago né, E que tentou repassar aí uma venda né, de, de medicamentos Alegando de que a unidade é, de saúde não é, teria esse medicamento E aí ele achou estranho essa, essa mensagem Entrou em contato com a Unimed E a instituição reforçou que não faz nenhum tipo de abordagens Nesse sentido com os familiares E nem enviam mensagens via WhatsApp para ninguém Tá vendo? Olha, ainda bem que o rapaz aí foi esperto, né? É, já viu que tinha algo estranho ali, já entrou em contato com a unidade de saúde, pronto. É, até nisso, né? Os caras, os, né? Eles, eles fazem essas tramóias pros parceiros que lá estão internados e acabam fazendo esse tipo de estelionato. Esse não caiu, mas serve de alerta para você também, tá bom? Um homem de 31 anos morreu ao trocar tiros com policiais militares do batalhão de ações especiais lá na cidade americana. Ele roubou um carro lá em Rio Claro e foi parar aqui em Americana, na rua Rio Jaguari. Vários objetos apreendidos, entre eles, né, é, drogas, drogas. Os agentes teriam reagido e atingido o homem com um disparo na região do Tórax. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital é, de Americana. Tá aí, né? Nossa arma prendida, rastreador. O cara, olha lá, o Cara veio de Rio Claro, mas foi pego aqui pelo Baep na cidade de Americana. Atenção, atenção! Você que quer ser um agente aí, oficial de segurança. Atenção, policiais futuros, né? Quem sabe policiais militares. Inscrições abertas. Inscrições para o concurso da Polícia Militar, que termina, aliás, hoje, quarta-feira. E tem mais dicas para você aqui no nosso Jornal da TV, SB Notícias. Põe no ar lá, isso, vamos lá. Em momentos de dificuldades e crises, a sociedade precisa de policiais treinados e capacitados para lidar com qualquer tipo de situação. Se você gosta de proteger as pessoas, combater as injustiças e fazer a diferença na vida delas, venha para este time. Junte-se a nós. Seja um policial militar, faça sua inscrição em nosso concurso até a próxima quarta-feira. Maiores informações no link na nossa bio. Sou a Soldado Bruna, estou há quatro anos na Polícia Militar do Estado de São Paulo, fazendo a diferença. Tá aí, soldado. obrigada aí né, pelas dicas e pelo recado. Então termina hoje as inscrições. Você que sonha em ser... É um policial militar, mas aí tem é, alguns requisitos que você pode estar tá entrando na, no site da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo. É, entre esses requisitos tem que ter 17, no máximo, até 30 anos. Obrigado pelo carinho, obrigado aí pela sua audiência. Compartilhem aqui o nosso programa. Isso, para a gente bombardear aí as redes sociais. Compartilhem, divulguem e... Até amanhã, se Deus quiser. Tô indo lá para o rádio agora. 11 horas tem o programa Espaço Aberto pela Brasil AM 690 e FM 81,9. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo!